Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, eu vou gravar um vídeo aqui respondendo a uma pergunta que me fizeram lá no meu canal no YouTube. Um inscrito me perguntou qual é a diferença de um forro de gesso acartonado para um forro de gesso plaquinha, né? Aquela 60 por 60. E eu vou gravar esse vídeo aqui para esclarecer a dúvida dele e esclarecer a tua dúvida também. E se esse vídeo for legal, não esqueça de deixar o like, é, não esqueça de se inscrever no canal, porque assim você ajuda e me motiva a gravar mais vídeos, tá ok? Se inscreve aí, porque é de graça, você não paga nada. Então, bora lá? Pessoal, o forro de plaquinha 60x60, 60, ele é um forro de gesso rígido, ou seja, se você trabalhar cravando ele nas, nas paredes, tá? Com, com bucha e sisal, ele fica um forro muito rígido e ac acaba tendo a possibilidade de ter rachaduras e tal. Existe forma de você fazer ele fazer ele solto, né? É, você pode fazer ele flutuante e ele não ser tão, ele não ter esse risco de, de dar trincas ou qualquer outro tipo de coisa assim. Outra coisa, pessoal, importante para a gente entender é que o forro de gesso é rígido. Ele é gesso, né? Água Pode levar também algum tipo de, de aditivo para secar mais rápido ou para retardar a, a secagem, porém não tem muitos recursos como o gesso cartonado. Por exemplo, vamos lá, pessoal. O forro de gesso cartonado, as suas chapas, elas são constituídas de um núcleo de gesso constituída de um núcleo de gesso e aditivos e isso aqui pessoal, esses aditivos aqui, ele faz uma grande diferença porque nós temos a placa ST, a placa RU e temos a placa RF essa daqui é para a área seca, essa daqui é para área úmida e essa daqui é para localidades onde tem risco de incêndio né? ela é resistente ao fogo, resistente à umidade, essa daqui é para área seca o que faz a diferença entre essas placas não são a cor do cartão, tá? O que faz a diferença entre essas placas são os aditivos que tem dentro delas. Por exemplo, essa daqui tem dentro da sua composição é, hidrofugantes, entre ele o silicone. Essa daqui tem fibra de vidro, tá? Que ajuda ela na questão da resistência ao fogo. Então, a cor do cartão não é o que faz a diferença. O que faz a diferença são os aditivos. Porém, pessoal, por ela ter cartão, tá? o, car... o gesso proporciona resistência à compressão, ou seja, quando eu aperto a placa, né? quando eu aperto a placa assim eu não amasso a placa, por quê? Porque o gesso não permite a compressão, tá? não permite que ela venha comprimir. Porém, o cartão, ele faz resistência à tração. O cartão, ele dá resistência à tração. Eu não quebro essa placa com facilidade, justamente por causa do cartão, tá? Olha só. Vou passar o estilete aqui, ó. Passei o estilete, cortei o cartão. Ela quebra com extrema facilidade. Então, pessoal, por causa do cartão... A, a chapa de gesso acartonado, um forro de gesso acartonado, ele não tem como dar trinca no meio da placa. Ele só vai dar trinca se for na junta. Se você cometer algum erro na montagem, ele pode dar trinca nas juntas. Por ter esses aditivos na sua composição, por exemplo, você pode ter uma placa que ela seja resistente, resistente ao fogo, você pode ter uma, uma chapa que ela é resistente à umidade, você pode ter uma chapa que ela é resistente à pancada, né? Então, isso tudo faz uma grande diferença na hora de você é, fazer a sua obra, tanto na, tanto em parede quanto em forro, o gesso acartonado faz faz essa diferença aí, porque você tem chapas de gesso é apropriada para cada área e para cada projeto da sua obra, ok? Eu espero ter ajudado esse aluno, eu espero ter ajudado você que está assistindo esse vídeo e eu peço a você, se você puder, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, ajude o canal a crescer e vamos junto, família de loucos por drywall! <música>